E a é calda do Dom Pedro Bala? Pô, se eu não tô querendo botar na pista por causa do nome dos outros, tá ligado? Ah, é, né? Não Pode querer ficar de quase, quase, quase, né? Não, mas ah, se meu nome tá aí, eu não ia gostar muito não, tá ligado? Pô, tá usando o nome, tá ligado? É, né? Aí eu fiquei nessa, porra, Já uma Já Jamal tá bad, de onde eu sou crio. Um dia sem grana para comprar um cap, vim um o menor acertar Ralph Cab, pense em como encontra corações que não fossem de vidro. Um dia desse um morro tão alto que pensei que toda a vida enxergaria a vida como abismo a todo tempo. Pessoas são vitrines. Pena que tudo lá dentro é lindo, mas não tem valor algum. Pessoas estão longe, frias como um Polo Norte. Só que se esqueceram que dentro do gelo a vida já conheci corações remendados. Pessoas viraram caco, o tempo passou e não largaram os cascos. Já vi gente pular em peitos estão rasos, a ponto de afogar a própria vida, dureza ando lento como uma tartaruga, mas não tenho a virtude de seu casco, mas que fiasco, se eu sou meu própria briga, eu fico puto que para dar certo eu tenho que brigar comigo, e quando eu tô indo pro caminho errado, eu sempre volto e me obrigo a fazer o certo, mesmo sem ser discreto, tô meio despeço, o importante é manter a conduta, o senso de luto e bom bom papo reto, quero deixar ideia boa pros meus netos, contar a história de um tempo difícil, coisa sobre início Preto fazer rap no Brasil Sobrevivência duas vezes mais difícil E só não se esqueça que tudo que tu atira ainda volta a ti mesmo Acredito que não estamos a esmo E que alguma lei do karma ainda pode nos salvar Esqueça as diferenças e defeitos Uma atitude conta mais que a omissão do papo reto Nem tudo é drama, tudo é dharma Tem dias de labirinto que a vida alarma Mas não dá alarde Com convicções sem dar alarme Ser diferente é fazer a sua parte E ter sonhos tão altos que ignorem a Inés Uma peripécia, sonhos que ultrapassem Marte tem dias cotidianos que eu encontro seres humanos que ainda me dizem eu lembro de ti No fim tenho medo de altura e nunca tive medo de cair Nunca tive medo de sonhar e hoje aprendi a recomeçar, então me deixa falar No final tudo é um mero início Porque até um precipício tem um grande início para se recomeçar para se recomeçar E tudo que é grande dá vontade de voar Meu sonho é grande e a paz expande Tranquilo, observo os quatro cantos do horizonte Ser humano se ataca onde esse ódio vai parar Fer, Jamal Tabet, tá de cria.